É colocar o painel do carro. O painel do carro é igual a textura. Qual a textura? Texturizar qualquer outra parte. O que a gente pode fazer é vir aqui em texturas, clicar aqui em clocks, a gente seleciona um, eu vou colocar o preto mesmo, que é esse, é esse clock aqui normal, aí eu aperto E, Venho aqui em Page, adiciono uma nova, escrevo S underline Clock. Tá vendo? Apareceu aí já o painel. Aí eu venho aqui, novo cutout, painel, seleciono a textura Clock. Venho aqui nos triângulos, seleciono aonde vai ser o painel, no caso esses dois triângulos aqui. Duplico. Boto um nome qualquer, que eu vou saber que é o painel. Deixo ele branco, completamente branco. Venho aqui em Map, Painel, Painel. Feito. Agora aqui a gente coloca no zero. Aperta B para olhar de trás. E aí eu coloco painel do tamanho aqui. Boto o mapeamento do tamanho. E Espera aí. Vamos ajeitar o tamanho dele certinho. Agora, para os lados. E isso aqui é interessante que fica quadrado. E não tem tanta importância ele estar tá do tamanho... Perfeito aqui da dos triângulos importante que ele fique quadrado para não ficar esticado a textura aqui Vamos lá 268, então aqui eu coloco ponto 68. Também eu posso abaixar ele aqui tá nessa posição. Aí, Olha só que maravilha. Agora eu posso até colocar ele mais aqui para trás. Assim. Volta para cá. E olha o painel aí. Olha o painel aí. Aí a gente pode vir aqui em Edit. Na aba Texturas. E eu posso mudar o tamanho das coisas. Mudar a... Posição delas, ah, posso mudar aqui o tamanho da posição. Todos esses elementos vocês podem ver aí do painel. Vou deixar aqui 320, 50 aqui, tá? O 310 também, do mesmo tamanho. Aqui tem... A seta. Eu posso separar elas, colocar uma para cada lado. Colocar assim. Aí eu mudo a posição delas. Eu vou deixar uma... Para cada lado aqui. Beleza, o que mais? A gente pode mudar a pressão do óleo, mudar a bateria. A shift light eu não vou deixar porque esse carro não tem a shift light. É real. Ah, e eu posso mudar aqui também o tacômetro o RPM, né? Colocar ele bastante tracinho ou não? E tem aqui também a marcha para colocar. Tem... Posso colocar o speedômetro para digital, ó? O analógico. Uh, eu posso colocar o negócio de FPS aqui e se o carro for turbo, ele vai se transformar para o turbo, para o negócio que mede a pressão do turbo. Tem aqui o relógio, o relógio já está ativado, temperatura da água, e aqui a gente tem um painel multifunções, um display multifunções. Aqui ele está como None que seria nenhum. Tem o painel do Shiroko, olha aí, ó esse vermelhinho aí aqui para aparecer meio vai sobe aí painel do chiroco aí tem esse painel aqui menorzinho tem esse daqui com uma fonte diferente e aí vocês podem estar tá, é, mudando do jeito que vocês quiserem vocês podem fazer o painel igual o carro da vida real a cor, essa cor branca aqui, pode ser mudada pelo jogo. Então, no caso desse carro aqui, que se eu não me engano, o painel é amarelo, pode colocar amarelo lá no jogo, porque não tem como mudar aqui. E vocês também podem... Não, não tem só esse painel, né? Vocês têm é, outros painéis aqui. Tem um painel branco. ver se ele aparece aí. Tem um painel branco. Tem o painel da f... fórmula... Da da Fórmula Fox, painel da BF1, painel da Fórmula V8 e o painel da FBM. Vocês podem estar escolhendo aí para colocar nos carros, é o painel aqui mesmo, e está aí feito o painel do carro. Vocês podem só configurar ele aí do jeito que vocês quiserem, igual o carro da vida real.